Fala, meus manos, tudo bem por aí? Adriel, DNG Quem vos fala, e hoje é segunda-feira e vamos falar de seis novos jogos grátis no PC para vocês jogarem, beleza? E já adianto que o último jogo grátis é o melhor jogo dessa lista, então fiquem no vídeo até o final para vocês garantirem esses downloads. Lembrando que os links de todos os jogos vão estar no comentário fixado, beleza? Então vamos lá! E na Indie Gala, o jogo que está gratuito é o Slash It. Slash It é um jogo de arcade em 2D onde o objetivo é combinar formas, pressionar letras e números e tudo isso no tempo certo e na direção certa. O jogo roda em todos os PCs das cavernas e com certeza vai te dar algumas horas de diversão. E para resgatar esse game, eu vou quebrar o seu galo e vou deixar o link direto do jogo no comentário fixado. Aí você entra no site, rola a página para baixo, até mais ou menos ali na metade, beleza? Até aparecer a informação ADD to Library" E pronto, o jogo vai estar na sua biblioteca, aí você acessa a página Showcase do site da Indie Gala e o jogo vai estar lá para você baixar, beleza? Galera, você que tá assistindo esse vídeo e quer mais vídeos sobre esse assunto, inscreva-se no canal, clica no sininho de notificações e deixa um comentário. Fazendo isso, você vai ajudar e muito o canal a chegar em outras pessoas. E a nossa família vai crescer cada dia mais. E se você estiver gostando desse vídeo, também deixe um like aí para fortalecer o canal, beleza? E o nosso segundo jogo é o Affliction. Affliction é um jogo de tiro em primeira pessoa nos moldes de RPG, lançado no dia 25 de outubro de 2017 pela desenvolvedora Corrosive Studio. Affliction é um jogo que se passa num país fictício do leste europeu, em meio a uma terrível guerra civil. Você assumirá o papel de Vázia, um paciente atormentado por pesadelos e memórias fragmentadas, que acorda dentro de uma cela, em um centro de pesquisa bizarro, onde experimentos humanos estão ocorrendo. Sem se lembrar do porquê está lá, você deverá lutar por sua sobrevivência em uma catástrofe infernal, enquanto busca freneticamente respostas para descobrir a verdade por trás da sua identidade e desvendar o mistério que cerca o horrível propósito verdadeiro do complexo. A campanha de Affliction conta com mais de 30 mapas e cenários diferentes e conta também com 11 armas exclusivas. E esse game roda na maioria das berinjelas games que tiver por aí, beleza? E se você curte assistir vídeos curtos e deseja apoiar o canal sem gastar dinheiro, baixe o aplicativo Kawaii ou TikTok no seu celular pelo link do comentário fixado. E ao lado desse link vai estar o código de convite para você colocar dentro do aplicativo, beleza? Isso vai me ajudar muito, galera. E como ainda eu não estou monetizando no YouTube, galera, vocês vão me ajudar bastante a continuar trazendo conteúdo para vocês. Além do que vocês se convidarem amigos, vocês também estarão ganhando uns trocados, beleza? E o terceiro jogo de hoje é o High Harvest. Blood Harvest 3 é um jogo indie de ação dinâmico, hardcore e explosivo, com um monte de armas, um monte de inimigos e um monte de chefes. O game foi lançado no dia 5 de junho de 2018 pela desenvolvedora Becker Dev Studio. Teste sua força e resistência em 25 arenas, destrua os inimigos de um grande arsenal de armas e derrote o chefe final com um acompanhamento musical enérgico e frenético. O jogo não vai deixar você entediado por um minuto e vai mantê-lo em suspense até o final. Blood Harvest 3 conta com mais de 40 tipos de inimigos, 6 chefes desafiadores e mais 25 níveis em 6 locais diferentes. O game roda na maioria dos PCs de hoje em dia e vale muito a pena jogar esse jogo frenético. O quarto jogo de hoje é o Airport Madness World Edition. Airport Madness é um jogo de simulação de aviões em 2D que foi lançado no dia 28 de 5 de 2015 pela desenvolvedora Big Fat Simulations. E nesse jogo devemos proteger os aviões que chegam e partem para os destinos diversos para que não sofram colisões nem impactos ou que cheguem atrasados aos destinos. No jogo, você trabalhará nos aeroportos mais complexos do mundo real, terá uma tela de radar e vozes de pilotos humanos, e você jogará em 12 aeroportos diferentes do mundo real. E se você gosta desse tipo de simulador, você tem que ter esse jogo na biblioteca. Parece complicado, né? mas Airport Madness é para todos e muito fácil de aprender. Será que você tem o que é preciso para ser um controlador de tráfego aéreo em um aeroporto internacional movimentado? No jogo você recebe muito dinheiro por suas habilidades de visualização e coragem, assim como no trabalho real de um controlador de tráfego aéreo. Você deverá prestar atenção e manter os seus olhos abertos para evitar erros. E esse jogo, galera, ele roda na maioria dos PCs aí do, de hoje em dia, beleza? Todos esses jogos, galera, foram da Indie Gala, beleza? Todos eles são da Indigala. Agora a gente vai para os jogos da Steam. E o quinto jogo do vídeo é o Ambitable White Label. Ambitable White Label é uma história secundária apimentada no mundo de Ambitable. O jogo foi lançado no dia 7 de maio de 2021 pela desenvolvedora de Games na Steam. E como parte da campanha de crowdfunding da Ambitable, cada episódio de White Label apresentará um novo conteúdo da história em bitmaps eventualmente terminando uma narrativa independente e completa o jogo tem combates deslumbrantes inspirados em anime e você deverá lutar no ritmo da batida e caso sinta alguma dificuldade para entrar no ritmo você pode experimentar o modo anterior o jogo não roda em todos os PCs mas vale a pena você testar esse jogo ou até verificar esse jogo aí se ele roda no seu computador aí e ter esse jogo na biblioteca porque você nunca sabe o dia de amanhã e o sexto jogo, também da Steam, é o Untrusted. Untrusted é um jogo hacker lançado no dia 9 de maio de 2021 pela desenvolvedora de Labs. Untrusted é um jogo multiplayer de 10 a 16 jogadores de dedução social hacker, onde você deverá hackear o seu adversário como um agente secreto, onde você deverá interromper as operações adversárias. Em Untrusted, os hackers do grupo fictício NETSEC têm a tarefa de invadir um servidor específico em uma rede de computadores. Os membros do NETSEC devem usar as suas habilidades de inteligência para enganar os agentes disfarçados que tentarão todas as noites realizar prisões ou fazer com que outros jogadores se tornem seus delatores. O jogo termina assim que o grupo NETSEC ganha acesso root ao nó-alvo ou todos os agentes ou membros do NETSEC forem eliminados do jogo. Se o líder da operação NETSEC der acesso root a um membro agente, o jogo também será encerrado instantaneamente. RPG, engano e dedução são aspectos-chave do jogo que atualmente contam com 23 classes jogadas com mais de 80 habilidades únicas e conta também com duas facções e classes neutras que podem derrubar o jogo ao se aliar em qualquer uma das facções. Untrusted é um jogo complicado e requer atenção nas suas ações para entender o jogo. O jogo roda em qualquer PC da atualidade aí beleza e está disponível na Steam para ser jogado de graça. Lembrando que todos os jogos, eu estou deixando os links deles nos comentários fixados aí embaixo, beleza? E galera, se vocês estão gostando do vídeo, desses vídeos, né? eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho de notificações e deixarem um comentário, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo, vocês vão receber as notificações aí no celular de vocês ou no computador de vocês, vocês vão conseguir assistir. E eu garimpo todo santo dia jogos que são bacanas mesmo para vocês jogarem, para não ficar colocando o jogo aí à torta direita e vocês não gostarem dos jogos, beleza? Beleza, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui.